Então tá galera, vamos curtir aqui o game Lost Castle E hoje é dia de entrar nos calabouços É isso aí galera, Ó, lembrando esse game aqui é para PC A gente queria agradecer o Jay e a galera do Another Indie Por terem fornecido uma aqui para a gente preparar esse gameplay aqui para o canal hein? Valeu aí galera, então vamos lá, vamos dar uma conferida no game e é o seguinte, né, vamos no Multiplayer, local co-op, né, mas tem a opção single player também, né, e é o seguinte, ó, a Gabi, ela vai jogar aqui com o controle. controle, e eu vou jogar no teclado, então vamos nessa, dá pra mudar a aparência, deixa eu ver aqui como é que vai ser o meu bonequinho, Ai, ah, que gostei desse aqui, <risos> gostei demais desse aqui, vamos, tá, beleza, a Gabi, com esse aí, esse do bigodão? eu acho que vou <risos> então tá, vamos nessa vamos ver qual é que é tá, beleza, vamos pegar aqui o primeiro, o primeiro save Uhul. bora lá então galera, eu já gostei demais do visual desse game, né? eu achei bem da hora, então vamos lá pra quem tiver curioso, depois a gente vai deixar aqui na descrição o link de onde que a galera consegue comprar esse game aqui, viu então, logo meu ritual estará completo e com poder <risos> infernal eu vou conquistar o reino. Não, o mundo! O mundo inteiro será <risos> meu! <risos> Beleza. Bora lá, segue lá. <risos> A risada malévola dele é demais, né? Olha o ritual sinistro que ele vai fazer aí. Caraca, ele botou um monte de coisa ali, né? Uns pedaços de bicho, cabelo. Meu Deus, medo! Não, é impossível, meu ritual é perfeito! Não! Ih, deu, deu, deu errado, e deu zica aqui, galera. E aí, o que vai rolar? Caraca, olha ali o que ele criou! Até ele ficou com medo. Caraca, o negócio saiu do controle. E aí? Caraca, que monstro sinistro! Sério? Viagem! Olha isso, ó! Incapaz de controlar as forças sombrias que ele despertou. O feitiço do Earl saiu do controle, né? Ó. A abertura do portão enviou para o, o submundo num, num caos, né? Demônios saíram por todo o castelo, né? Ah, inesperado e sem oposição, né? Eles conquistaram pouca resistência. Ó, os guerreiros imperiais não perceberam até que fosse tarde demais. Ah, os guerreiros imperiais, ó, não... Conseguiram dar conta, né? E logo espalhou o boato entre os aventureiros e caçadores de tesouros. No entanto, né? Vamos ver então, galera. Eu acho que a gente vai ajudar a resolver aí, a parada. Aí, ó, eu sou o cabeludinho aqui, ó. Uh! <risos> tá, que aqui. É Vamos lá. aqui ah, tá. Ah, que dá meio um rapidão, ó. Ah. <risos> tá, a gente tem que falar com os malucos aqui. Pera aí. Ah, um caçador de tesouros, né? Fica uh, ah. ah, melhor não ir pro castelo. Você sabe, né? Ah, lá de não é pra ir pro castelo. Vamos ver o que isso aqui fala. Ah, as pessoas continuam desaparecendo, né? E eu ouvi rumores estranhos sobre o castelo. Ó, oh. sombras com formas estranhas e sons terríveis à noite. É melhor ir pra casa logo. Hum. Não, aqui é... Os guerreiros do cabelão e do barbão, aqui, ó. Aqui é os guerreiros da hora. Aqui é os. É. Ó, eu tô controlando o, o meio feiticeiro e a Gabi o que tem as facas ali, né? Aqui, ó. Vem, só vem! Ah, tá, ó. Só tá vem. Aqui. Essa é especial. aqui, ó, te mete comigo, meu filho. Te mete! Vem, vem, então, só vem, vem. uns goblins sinistros aqui. Tá, fácil. É isso aí, Lolo! Ah, não se preocupa, não tá, não tá envenenado. Ah, com B pega, ó. Tá, beleza. No, no meu caso. É, Nossa, dá... como é que tu joga o treco de longe? É, dá pra jogar até quatro pessoas ao mesmo tempo. Isso aqui é um, é um baú? Caraca, um baú. Um Nossa. monte de coisa, vamos pegar tudo aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Pega a maçã oh, também um pegou. Polar misterioso. A maçã aqui também. Tá, dá hora. Consegui aqui. E aí? E aí aqui... ah, é, é, ai, é um cinematic aqui, aqui. <risos> aqui... hein? Ah, é, a gente não. ficou preso agora. E... <risos> ah, um novo escravo. E é o cabelão dele também. Humano, mano. Ele tem o cabelo da hora também. Ixi, que a gente foi preso. Ah, a gente vai ser colocado no calabouço. <risos> e é aqui que tudo começa, né? Ah, minha cabeça, onde é que eu tô? <risos> Ah, beleza Ah, vamos ver se tem Aqui não tinha nada Opa, tem alguém falando aqui ah, Eu sou o ferreiro Fui capturado pelos goblins No mês passado Se você conseguir me soltar dessa cela Eu posso oferecer algumas armas Pra você hum. Tá. Será que tem como soltar ele Daqui não, né A madeira Talvez aqui nós. Mas... vai frente mais pra Ó, tem alguém aqui. Ah, um novo herói. Uhum. Você foi capturado pelos goblins e agora está preso na torre dos goblins. Uhum. Não tenha medo, herói, estou aqui para ajudar. Ó, ainda que eu não consigo lutar contra os demônios lá fora, eu posso abrir o portão para você. Você nos ajudará a fugir assim que estiver a salvo. Ó, você quer abrir o portão e enfrentar? os demônios. Mas é para isso que eu vim. né? excelente. Então vou abrir o portão para você. Boa sorte, herói. Beleza. Então a gente vai tentar liberar a galera toda depois. Olha aí, já tem inimigo. Esse aqui é um tá bireman como nos velhos tempos, né? Tá, peraí. aí. Calma. Calma, eu tô tomando uma surra aqui, galera. Caraca, eu faleci já, na é Faleceu? Possível. Não creio Não é possível que eu faleci, sério? Calma Caraca, tem como me salvar ali? Calma, gente Não creio Calma Aí, aperta a B Aí Ai. Caraca, a gente morreu! Ah, já deu ah. ah só porque eu fui ajudar, senão né? Eu ia Caraca, ter... Caraca, continua aí. Tá. Caraca, não acredito. É que eu fui... Eu tava apertando o botão de especial. Não creio, a gente morreu. Sério? Tá, vamos eu lá. Eu morri por tu acaso, vocês deixar claro isso. Meu claros. Deus, a Gabi foi me salvar e ficou de costas pro monstro. E morreu Sério. também. Ah, Beleza. Vamos lá então, a gente ah, tá. tá no calabouço aqui, galera. Vamos nessa então, hein. Vamos ver uma coisa aqui. eu tô contra a arma agora. Tá contra a arma? Aham. Uh -huh. Ah. É. Ah, boa sorte. Vamos nessa. Calma, calmadinha. A Gabi é a Zé Lutinha aqui do ah, calabouço. Ah, eu sou mesmo. merda. toma. Toma, toma. É. Eita, vai fora! Ah, tá, eu, sou... eu devia ter escolhido um personagem tipo, mais diferente do teu, né? Ficou louco. <risos> é, Gabi, eu até perguntei, mas tá valendo, eu sou o feiticeiro sinistro aqui. Sai o que é mais você tá jogando aqui. coisinha em mim? Eu nada, gente! Não! Eu tô falando <risos> dele. Aí, morre! Morre, desgrama! Caraca, a parada parece fácil aqui, mas os bichos são resistentes. Vou né? até pegar aqui. Ah, não, calma, isso aqui é isso, meu. Você tá com pouca energia, hein? Pega ali essa roupa. Isso. Ah, olha isso. olha só que da hora. Ah, já pega aí, que você tá meio com pouca energia aí. Tá, daí eu melhorei? Não. Eu, eu uso, tem alguma maneira de usar? Ah, tem que usar aí, ó. Ah, aqui, ó, mas como Vai é que eu uso? Será? Como é essa parada aí, ó. não tem como usar? Não. Aí ó, ah. agora usou, melhorou a energia. Tá, a gente tem como ir pra cima ou pra baixo, pra onde é que a gente vai, é um pra baixo. A Gabi tá usando as paradas. Ah, é, comeu maçã, tô Nossa, aqui direita Nossa, ela comeu tudo. <risos> <risos> agora eu tô forte. Então Ah, bora... tá. eu, eu sou... Ah, tá. Bora, agora eu tô com mais resistência com essas paradas aqui. Agora Ai, muito... ele tem fogo! <risos> Tem uns que aguentam aqui? Olha ali. Toma. Ah, tem um feiticeiro ali também. Eu tomei muito dano aqui, viu? Tem Eu uma quero... maçã lá em cima, ó. Tentar pegar, essa Pega a Beleza. Aí ó, socorro, quanta coisa! <risos> ah, beleza! E essa tocha aí? Eu tô com peixe agora, a tocha era minha. Ah, você é de longe! Ah, a gente trocou a, as armas. Não sei se eu quero. O <risos> que eu fiz? Ah, eu é especial. Tá, ó. Eu tô comendo as maçãs aqui. Tá, tá. tem que ficar de longe agora, diferente do, é. do Tá, lado. a gente inverteu as posições agora. Tá bom. E aí? Tá geral aqui. Aí, ó. Eita, tomei um golpe aqui, peraí. Ah, esses bichos não morrem <risos> também. Morre, desgraça. Aí ó. Tá. Caraca, precisava de mais item pra rilar aqui, velho. Olha isso, Olhei, que caiu ele, ali! Caiu. Ah, aqui, ó. Isso tá. aí é de pegar? Já usei. Ah, usei porque com a energia completa agora. Tá, você tem que dar uma relada aí também Come umas maçãs, umas coisas aí Tá calma okay. é, Tá calma, era Come aí, come aí, como eles aí, estão vendo Bora lá, bora lá é. Vai tá, Calma, Calma, não tem calma como Os bichos estão me vendo tá. É que tu disse pra eu coisar? Não, bora Toma Caraca, eu tô tomando muito dano Vou precisar pegar item aqui não, tá quase morrendo Calma Caraca, tá quase morrendo E eu não tenho mais comida Eu também não <risos> Aqui, pega aquele item Vamos cara. Cuidado Caraca, aqui tem calma. banana, usa os negócios aí Tá, calma, deixa come eu comer Come tudo, come tudo, calma. pelo amor de Deus Aí Aí tá. Tá, essa casca Deixa eu pegar umas paradas aqui ó. Meu Deus, eu caí na casca de banana <risos> Ah tá, que eu vou pegar aqui. Tá, comer eu também. quero pegar essa arma, não. Quero pegar ah, essa. Mateus, eu tenho umas paradas aqui. Esse aqui é melhor, eu gostei mais. Eu gosto mais de, de confronto, mano, a mano. <risos> Bora. Não gosto de ficar de longe. Aí ó. <risos> Toma. Não dá espaço pra eles, não dá espaço. Ai, Ai tem um com da... flecha. Uh, não, e ficou saindo coisinhas ali. Ah não, cuidado com os espinhos. Caraca, eu tô muito mal. Eu tô muito Nossa, mal. Nossa, eu morri. A Gabi faleceu. Ixi, eu vou ter, vou ter que matar ele. Pra poder te salvar, que eles estão meio camperando ali, ó. É. Caraca. Galera, não vai dar. Eu tenho que salvar a Gabi. Uhum. Sai fora. Caraca, morri uhum. também. Morreu. Caraca, eu não sei que irou esse jogo. Caraca, é difícil. Uhum. Não, mas tô gostando <risos> Tô gostando, gostei da parada aqui Nossa, tenso O que que é isso? Sacrifício da alma Sacrifique a alma do demônio Para fortalecer os heróis a alma do demônio Aqui, ó, tem como fortalecer, ó Ah, aí, ó Abri a primeira cela Aqui é pelas conquistas, ó Sacrifique, pra melhorar o ataque Tá, beleza Aqui é do, do primeiro jogador, né Ó, esse custa 59, só tem 13 Esse aqui Ah, dá uma melhorada Pra encontrar os pontos fracos do inimigo Não, faz o segundo jogador Também Tá não, agora eu confirmei aqui ó uhum. Beleza tá, Agora é o segundo jogador já tem 25 Ora lá, o que, que tu quer tu botar Tu que faz aí? ou eu que faço? Tu, tanto faz Tu que escolhe Aí, melhorou Isso aí, Tá, beleza. Confirma lá, então. Beleza. Vamos lá de novo. Caraca, agora a gente está mais poderosa. Menos isso. O bagulho é difícil aqui, não é fácil, não. Tá. Cabe Cabe é, bomba. é loira e tem o cabelo castanho né? É, eu devia ter colocado pegou, um diferente. É. é que na real eu tava meio tonta, assim, eu nem peguei direito. Olha cara. aí, caraca, eu tô quase morrendo agora que eu vi. Caraca, preciso de item aí, viu? Precisa da ajuda aí. É, pula. Caraca. Calma aí, deixa eu comer uma maçã. Nossa, tô muito morrendo. Ah, cara. comi tudo agora. Eita, tem... <risos> tá, isso aqui. Nossa, morri. Ai. E aí? Caraca, como é que a gente avança aí? Tem como destruir é. isso aí? Okay. Eita, morri. Vou precisar de ajuda. Tá. Caraca, preciso de ajuda. Tá, o que, que eu faço? Durar bem, bem. Segura B. Ah, tem que segurar. Ah, a ah, vai morrer ai. também, não acredito! Não, calma. Ai, me salva! Eu tô segurando o B. Ai! Meu Deus, a Gaia vai morrer também! Calma! Mata o inimigo! Tá, <risos> tá. Ai! Aí! Ai, me salva, me salva, Gai vai morrer Não, deixa eu só primeiro matar o inimigo, só quebrar isso aqui, ó. Não! Que fuminha, ela vai morrer! Não! Tá Certeza! Vendo? Tá, Tá, me salva. Aí. <risos> Essa Gabi não vai me salvar. Calma! Não acredito! Me salva. Aí, aí. Opa! Caraca, galera! Não deu. <risos> Meu Deus do céu, as definições de morrer mesmo -moh foram refeitas aí. Ah, galera, o joguinho é difícil aqui, viu A paradinha aqui é tensa, viu Mas eu gostei, eu curto Ai, o beat up, né O beat up é o estilinho que eu gosto Galera que viveu ali nos anos 90 Curtindo games ali Street of Rage, tal Vai se identificar aqui com o up, viu E eu gostei que tem um monte de item, viu Uma paradinha legal aqui de Quem quiser trocar arma, dá pra adaptar Meio estilo de jogo pra quem gosta de Atacar a distância ou atacar Meio estilo tank ali, tem espada Tem magia, achei da hora, viu difícil, a pessoa tem que dar uma opada no personagem, que senão não aguenta galera, acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, viu, fiquem ligados aí nas nossas lives, sempre segundas, terças quintas e sextas, às oito e meia da noite e até a próxima